Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tech Tutos e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como adicionar uma música de fundo semelhante a essa que você está ouvindo agora. Bem, eu já importei os meus arquivos para cá pro Premiere, o link desse vídeo aqui, se você quiser baixar, vai estar na descrição do vídeo. E a música eu encontrei na biblioteca do YouTube, o nome dela é About That Old, ok? Uh, eu já importei para cá, para timeline, o vídeo e a música. Uh, para você ajustar a amplitude, você vem aqui na track do áudio, vai em Effect Controls. Se essa opção lá não estiver aparecendo, você vai no menu Window e marca Effect Controls, ou se preferir Shift mais 5. E aqui dentro do Audio Effects nós temos o volume. Você clica na setinha aqui para abrir. E daí você tem o Bypass e o Level. O Level é o nível da, da música, o volume aqui. Que você pode estar ajustando. Uh, se você quiser colocar uma amplitude única para todo o vídeo, você já coloca aqui o seu valor. Se você quiser colocar mais alto, você coloca um valor positivo e, se você quiser colocar mais baixa, você coloca um valor negativo, ok? Uh, eu vou colocar aqui um valor positivo para aumentar. Você percebe aqui que essa barrinha aqui ela subiu com o keyframe aqui no começo. Isso significa também que você pode estar ajustando a altura do seu áudio nessa barrinha só que é meio difícil mexer com ela porque uh, dificilmente você consegue às vezes colocar aqui um valor exato que você quer então eu recomendo fazer por aqui porque fica até melhor beleza? e também o, o Premiere aqui na no ajuste de amplitude de áudio ele também disponibiliza para você trabalhar com keyframes eles são bem legais porque você pode estar tá ajustando o áudio colocando mais alto e, ou mais baixa a qualquer momento do vídeo. Igualmente eu fiz uh, no começo agora da vídeo aula. Eu vou adicionar alguns keyframes de áudio aqui nessa música para mostrar para vocês, beleza? Então é assim. Uh, eu vou, uh, eu vou mutar aqui. Eu vou arrastar até mais ou menos aqui a agulha. Vamos supor que tem aqui alguém fale alguma coisa. Então se ele vai falar o o áudio ele está aqui na sua amplitude original, normal, que é zero. Vamos supor que ela, a pessoa comece a falar exatamente nesse ponto. Se ela vai começar a falar exatamente nesse ponto, eu vou voltar um pouquinho para eu marcar um keyframe de zero decibéis, que é o, o, o áudio original. Eu vou avançar um pouquinho até o momento que a pessoa vai falar, e daí eu diminuo o áudio uh, com o um valor negativo para que dê de ouvir a voz da pessoa. Eu geralmente coloco nos meus vídeos menos 25 decibéis, mas varia bastante dependendo uh, da altura da voz da pessoa que está falando, ok? Às vezes eu coloco 20, 15, varia sempre. Mas não coloque muito alto, que é para música não se sobressair a sua voz, ok? Então eu vou dar um play aqui para mostrar pra vocês. Você viu que no exato momento aqui que ele passou pelos keyframes, ele deu a descida do áudio aqui e o áudio diminuiu. Você também tá, pode estar tá prolongando aí, às vezes quando a pessoa está falando, fica bem sutil esse momento quando está quando rápido. Você pode prolongar mais, beleza? E daí, para voltar, fazer com que ela suba, o áudio suba de novo para a sua amplitude original, você arrasta até o momento que você quer que inicie. Você marca um keyframe aqui, tá? com os 25dB, que é o áudio que está aqui, menos 25, perdão. E daí marca o keyframe, avança um pouquinho, até o momento que você quer que o áudio aumente para a amplitude original, e daí você marca o zero aqui, e dá um ENTER. Você vê que ele subiu de novo aqui, e eu vou dar um PLAY. Beleza? Aí se você percebeu que o áudio ainda ficou muito alto para a voz da pessoa, você vai clicando nessa setinha aqui, ó, Go to next keyframe, que ele vai pro próximo keyframe. E daí você pode estar ajustando aqui. Vou passar aqui pro que tava 25, e daí se eu quiser colocar menos 30, ele dá uma atualizada. Então é isso galera, uh, espero que vocês tenham entendido. E se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa fanpage para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É isso aí galera, falou, até a próxima.